A MC Pacotinha mudou de visual de novo. Spoiler do final do anime do Ash contra o Leon, hein? Mano, a gente já chegou a 61 subs, só faltam 9 pra esse mês, que doideira. Quando eu comecei tava, tava com 55 eu acho, 50, quando eu fiz essa meta nova. Duties of the Champion Mano, a gente atacou primeiro Ah, porque ele se protegeu, né Não tem importância Ai, vou carona E esse Red Lack aí, como foi? Na troca? Foi, pô esse é aqui eu trouxe do exterior pra compor o time. Todos os pokémons que eu uso no.. na ranqueada são, são de troca. Ou, ou equipe alugada também, tá ligado? Geralmente.. Colônia e Hero, seja muito bem-vindo, mano. Tem um amigo meu aqui na live, conta a história da MC Pacotinha É o Hiro Hiro, seja muito bem-vindo, mano Muito obrigado por seguir, mano O Hiro foi o Pokémon número 323 Então Contar a história da MC Pacotinha É uma história longa É uma história que começa há muitos anos atrás Em Galar a MC Pacotinha, ela sempre foi vizinha do Leon, tá ligado? E o Leon é o campeão melhor do mundo, etc. Ela é amiga de infância do Hop. A MC Pacotinha nasceu em Galar. Embora ela tenha descendentes que, que vieram de, de, outros, de outras partes do mundo Pokémon, tá ligado? Porque a história da MC Pacotinha antecede gerações. Tem a avó da MC Pacotinha. Muita, muito, muitas poucas pessoas conhecem a avó da MC Pacotinha. Que é a Pex. A Pex, ela, ela nasceu em Jotô. E ela foi uma grande, uma grande expoente feminina. Ela era uma grande treinadora Pokémon. Só que a MC Pacotinha nunca é, conheceu a avó dela. A avó dela... Morreu. Muitos dizem que morreu tentando capturar um Pokémon que ninguém sabe qual é, tá ligado? E a parada é que com esse trauma, a mãe da MC Pacotinha, a Pacote, ela não era treinadora Pokémon. Ela cresceu sem, sem ter uma equipe de Pokémon, sem ser treinadora. E... Só que a... a... A, a mãe da MC Pacotinha guardava uns itens da avó dela, tá ligado? Que era um baú. E dentro desse baú tinha uma pokebola. E esse baú tava trancado há 15 anos. Colone muito obrigado pelo follow, man, pelo, pelo sub com o Prime. Caio, mano. Tamo junto. Sub pela história. Cara, a história... e a história vai ficar muito melhor. Se prepare. Esse é só, tipo... O... Um... Prelúdio, tá ligado? E aí, voltando... A mãe da Inici Parcotinha tinha esse baú guardado no... No porão, tá ligado? Que era da mãe dela, ó. E ela não abria esse baú. Só que a... A mãe da MC Pacotinha também ficou muito doente. E quando a MC Pacotinha era nova, tá ligado? Com 9 anos. Um pouco antes dela receber o primeiro Pokémon dela. Ficou muito doente e morreu. A MC Pacotinha ficou muito triste, etc. Começou a escrever música por causa disso. E achou o baú da avó. Aí ela conseguiu abrir esse baú. Porque ela tinha uma chave que ela guardava no cordão. E era a chave que abria esse baú, tá ligado? Quando ela abriu o baú. Ela encontrou uma Pokébola. E dentro dessa Pokébola tinha um Pokémon que tava dentro dessa Pokébola há 15 anos. Esse Pokémon era nada mais, nada menos que um Gastly. Ninguém sabe se o Pokémon que tava dentro daquela Pokébola morreu e virou um Gastly ou se ele já era um Gastly mesmo, tá ligado? Mas é bem provável que o Pokémon tenha ficado tanto tempo dentro da Pokébola que ele morreu e virou um Gastro. E a MC Pacotinha libertou esse Gastro. E esse Gastro ele foi o primeiro Pokémon da MC Pacotinha, foi o Pokémon inicial dela. Ou seja, ela teve um Pokémon inicial com 9 anos de idade. Quando ela fez 10 e pôde pegar o primeiro Pokémon inicial oficialmente dela... Ela já tinha um pokémon, tá ligado? Que era o pokémon da avó dela, esse gastro. Doideira, né? E isso, essa história, é a origem da MC Pacotinha. Porque a MC Pacotinha ainda tem a fase dela mais adulta e a fase dela mais velha. Tipo, MC Pacotinha, tipo, a esse pacotinha. Ela o Pokémon inicial dela ainda não tá muito definido, tá ligado? Mas ela com certeza tem um Eevee que depois evolui para um Umbreon e um Zubat que depois vai evoluir para um pra um Crobat. E o Zubat dela é shiny. Esse, esse é o lore inicial da MC Pacotinha. E aí, tipo assim, todas as vezes que eu crio um personagem num jogo Pokémon, faz parte dessa história, tá ligado? Eu vou começar a jogar o Pokémon Cristal, e Pokémon Cristal é com a avó da MC Pacotinha, com a Pex. Aí eu vou fazer a história da, da avó da MC Pacotinha, tá ligado? E como que ela deixou esse baú e, como, e qual era esse Pokémon que ficou na Pokébola durante 15 anos. E aí a minha intenção é escrever um quadrinho meio mangá da emissão.